Make... Fala galera, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo pra vocês E hoje estamos aqui de novo no K Drop, galera Lembrando, o K-Drop aqui, é na minha opinião, não é só porque os caras dão suporte pro meu canal Os caras tem o algoritmo mais justo que tem de todos os sites de abrir caixa Então galera, se você quer abrir caixa, vem aqui no K Drop. Eu já vou mostrar pra vocês aqui, eu tô com um cuponzinho aí 55 centavos USD, que ele tá dando pra vocês É, 55 centavos, é só você vir aqui, ó, código profissional, galera E digitar Phelps, beleza? que vocês vão ganhar 55 centavos de graça, de dólar 55 centavos de dólar, isso dá o que? Os 3 reais? Sei lá, quase 3 reais Pra você começar a brincar aqui no site, beleza? Aí você pode ganhar uma coisa, vender co Comprar outra, vender, comprar outra E co fazendo isso, até ganhar bastante dinheiro aqui Sem precisar ter colocado nada, beleza? Então... O esquema é o seguinte, galera. Estamos no evento do Halloween aqui. Vamos continuar abrindo aqui as caixas. Vou mostrar pra vocês que tem as caixas novas aqui. Frankenstein, Coach, Mumble, Zumbi. E o que, que o K-Drop tá fazendo aqui pra vocês? É os docinhos, galera. Os do... É tipo como se fosse uma moedinha, vai. Tem os golds na né? área do ouro que eu vou explicar para vocês já já, que é um jeito de você ganhar, como eu acho que você já deve saber. E os docinhos são a outra forma de vocês ganhar. É tipo como se fosse um dinheirinho grátis aqui, beleza? Então temos aqui, eu estou com cinco docinhos. E como que eu consigo docinhos, galera? Mano, tem Jeitos simples, né? E os jeitos que você tem que botar dinheiro, né? Você pode tanto depositar. Se você quiser, é, que eu também vou mostrar pra vocês mais tarde Ou você pode abrir caixas Quando você abre caixas de determinado item que você ganha Você pode ganhar um docinho Vamos abrir essa caixa aqui de 750 da Múbia. E vocês estão vendo que embaixo do item aqui, ó, tá vendo? Ó, tem os docinhos, se eu tivesse tirado isso aí eu ia ganhar docinhos E vocês viram que eu entrei ali numa página Que mostra mais ou menos aonde você tem que usar esses docinhos, né? Então vamos lá, vamos ver se a gente tira algum item bom E de quebra tira uns docinhos Olha ah lá, se eu tirasse esses R$2.000 Ó, beleza, vai, não é tão ruim eu Ganhei 150 docinhos e ganhei 5 dólares de lucro Vamos tentar mais uma vez Lembrando que quando você vende a arma, você não perde os docinhos, beleza, galera? Aqui eu ripei Tanto no dinheiro, tanto nos docinhos, bora é, 75 docinhos, vai não é nada. Mal, eu vou vender tudo, né? Que eu tô com 80 doleta aqui e vamos abrir outras caixas. Beleza, já estou com 1130 docinhos. Vamos só abrir mais alguma caixa aqui. Alguma caixa top, e, ó, você vê que tem vários tipos de caixa, galera. Essa aqui do CSGO, basicamente, CSGO, por exemplo, são as caixas mais caras. Mano, eu já vou meter o locão aqui. Eu, eu gosto da serpente, porque essa, essa, essa caixa aqui, ela pode dar um item muito top pra você, ela não é tão cara, né? 70 dólares hoje em dia tá o que? Drei, 3 mil reais, vai, basicamente. <risos> Vamos lá, você tem toda letra, ó, ó, 167, tá vendo? Então, eu só vou vender esses itens aqui e vou deixar essa faca pra update, beleza? Vamos lá, galera, quais são as formas que eu tenho aqui de ganhar, de poder participar de graça do site sem precisar colocar nada? Você tem a área do ouro. A área do ouro basicamente é o seguinte: é como se fossem os golds, tá vendo aqui? São, existem caixas e essas caixas aqui você abre com moedas golds. E essas, essas caixas, por exemplo, elas têm jogos, tanto jogos quanto armas, como vocês podem ver aqui embaixo, por exemplo. Essa aqui acho que é jogo, é jogo, tá vendo? E você pode ganhar jogo, você pode ganhar arma. Então, é muito legal esse sistema. Dele porque eles, cara, não é só skins exatamente, né? Era do Felpeira. Como é que eu consigo ouro aqui? Ó, você clica aqui em cima no ouro grátis. Você vai entrar aqui no ouro grátis. Aí você vai ter que seguir as tarefas que eles pro, colocar aqui pra você, no caso, né? Vocês vão ter que colocar o seu e-mail, entrar no grupo do Facebook, seguir no Twitter, blá blá blá. Tá vendo que vocês vão ganhando moedinhas aqui? Aí no final, quando vocês ganharem todas essas moedinhas, vocês vêm na área do ouro e abrem a caixa que tá vendo aqui, ó. Que é só de moedas. É, eu tô com quantas? 17 mil moedas. Eu vou tentar abrir uma caixa aqui pra vocês. Eu vou abrir essa Diamond Sky aqui, que é de skins. Eu vou abrir uma só e ver o que que vem, galera. Ah, quatro doleta, entendeu? Então, tipo assim, não gastei nada, abri uma caixinha top aqui e não gastei nada. Então, é muito legal esse sistema deles, é de área do ouro, né, moedas grátis. Então, aproveita, galera, e falar pra vocês aqui também do Halloween Event. O que é o Halloween Event, galera? É esses docinhos que eu tô falando pra você aqui, é isso aqui em cima. Que vocês viram que eu tava ganhando, né, conforme eu abri skins e tal. Então, galera, eu tô com 1130 docinhos. O que, que a gente pode brincar aqui, ó. Tem o Coffee Games Skin for sweets Skins or Sweet Skins skins, How to get candies how to get, vamos, já, vamos primeiro abrir Vamos mostrar como é que funciona Depois a gente mostra como que a gente consegue, beleza? Aqui, esse Coffin Game é basicamente Uma raspadinha Você vai escolher qual que você quer E dependendo de qual você quer Pode vir o item bom ou não, entendeu? Vamos escolher raspar, por exemplo, essa aqui, ó Eu tô gastando 200 docinhos pra isso, ó Vi essa P250 bosta aqui, frankly Já perdi tantos docinhos Mas em compensação, é Peguei a, a P250, né? Aí vamos gerar um novo aqui eu gosto de fazer isso, né? Pra poder, se quiser, abrir no mesmo lugar. E vamos, sei lá, vamos abrir mais uma... Não, vamos abrir mais uma vez. Vai, vai mais... Vamos na primeira aqui, vamos ver o que vem. Ah, nossa senhora, velho. Pelo amor de Deus. Perdemos mais 200, mas pegamos essa ump aqui que não é nada legal, né, meus amigos? E aqui, galera, o que, que é, é... Que, que é esse, esse skin force? É tipo assim, você tem seus doces e você quer trocar os doces por uma skin. Então você vem aqui e replace candies with skin, beleza, galera? E ele aí você vai talvez ganhar uma skin boa, não, não foi tão boa. Então, mas é, beleza, você trocou 100 candies por uma skin, né? Vamos, te... Vamos tentar de novo aqui, né? Replace. Mas, mano do céu, eu vou ter essa aqui tá? Essa aqui parece que tá com cocô, velho, na porra da arma, mano. Mais uma vez. Vamos voltar pros docinhos. Nós temos 430. e 30. Vamos fazer os últimos dois aqui. Tirar uma nova e bora. Vamos nessa aqui. Nossa, você tá de brincadeira que eu tirei a mesma arma, velho. Beleza, vamos tirar a mesma linha aqui do, do... famas, velho. É, não dei muita sorte. Gastei todos os meus docinhos. Mas você viu que é uma brincadeira legal. O um evento de Halloween, muito legal as ideias deles que eles tiveram aqui. Então tem os joguinhos aqui pra vocês. Esses aqui são a pontuação máxima, né? O bicharia aqui tá arrebentando, né? O quanto de, de docinhos ele conseguiu na semana. E ele conseguiu essa carambite aqui, pelo visto. Caralho, velho. Olha aqui as premiações pra galera que conseguiu um monte de docinho. Eu acho que, galera, ó, presta atenção. Quanto mais docinho você, se você conseguir, por exemplo, isso aqui, tudo de docinho, você ganha uma premiação. Então, tipo assim, o cara deve ter aberto várias caixas durante o dia durante o mês, sei lá. E, mano. Pegou uma capa Fire receber, tá ligado? Tipo, muito top. Cara, esse set aqui é muito legal. Eu curto bastante K drop? Vamos lá, galera. Vamos mostrar como a gente consegue é, os candies. Ou como você deposita aqui no site. Pra quem quiser saber. Você vem aqui, ó. Os candies você ou abre caixa ou você adiciona fundo. Como é que você adiciona fundo, galera? Já vou entrar aqui no site. Você vai clicar... Você vai na, na sua conta aqui, né? Basicamente. Ou você vai clicar aqui em cima. Adicionar fundos. um dos dois, beleza? E aqui vai ter os depósitos, né? Tem minha conta, depósito no lado. E você vai ter todas as opções aqui... Visa, G2A, CSGO skins, tá vendo? Ó? Ele vai te levar pra uma página, ó. Pra você colocar suas skins, skins que estão no seu inventário. Poder, né, começar a brincar dentro do site. Mas eu não gosto muito desse jeito, mas quem quiser. Então, não se esqueça de escolher a sua opção aqui, se você quiser depositar. E se você quiser usar o meu código aí, tá dando 5%, beleza, galera? De bônus aí, pra, os, pra qualquer depósito que vocês fizerem. Então, não se esqueça de usar meu código pra 55SD e também pra 5%. Vou fazer um upgrade aqui, pra quem não conhece, ter o Upgrader aqui também. O que é o upgrade Eu falei, ah, vamos supor. Tem um item aqui de 67 dólares. Quero tentar ganhar um item com o dobro do preço. Então minhas chances vão ser automaticamente metade, né? De 100%, que é 50%. Vamos supor. Tem essa faca, quero uma Hunt Spenafe, quase 50% de chance. Você dá upgrade. Se você conseguir, olha lá. No caso, eu consegui. Beleza, consegui o item do dobro do preço, lucrei 50%, é, 100%, né, se for o valor total do preço, e consegui o item top aqui para o meu inventário, beleza? Aí qualquer coisa, é, por exemplo, se você quiser, sei lá, você quer arriscar mais, né, você tem uma pessoa escrita aqui, você tira seu sua faga, você tem uma peso escrita, você quer 5 vezes o item com maior preço, então sua porcentagem vai diminuir. Ó, por exemplo, eu quero essa cara, Red Laminate, só falta eu ganhar. Não, impossível, é muito difícil. 20% de cedo perdi, mas o risco é esse mesmo. Se você coloca que você quer ganhar muito mais caro do que seu item, né? 3, 4, 5 vezes mais. Mas é assim em função do upgrade. Aí, pra você mandar o um item pro seu inventário, galera, é super simples também. Você vem aqui, ó, minha conta. Aí você tem seus itens aqui. Vamos lá, eu quero mandar essa 50 flank aqui, ó. Flank, ali. evento, rally, até mostra aqui, ó. Aí eu venho aqui collect, galera. Aí eles vão mandar uma proposta de troca pra mim em menos de 5 minutos. Se você aceita na sua listinha, é super simples. Então, esse aqui é o evento, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando, Galera, uma promoçãozinha básica agora pra vocês aqui. Promoçãozinha não, uma ajudinha legal pra vocês aqui. Vou estar tá botando um link aí na descrição do vídeo, que é o meu... É, meu... é tipo um código pra, pra você ganhar bastante coach, né? É pra você ganhar um determinado número de gold na área do ouro aqui pra você ganhar... É de graça, guys. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, beleza? Tamo junto, é nóis, falou, até o próximo vídeo. Fui.